Para a gente atingir o nosso objetivo, que é improvisar no rap, eu vou dividir em dois grupos maiores que você precisa ter claro quando você for improvisar. As rimas chamadas como perfeitas e imperfeitas. A rima perfeita é aquela que as últimas sílabas combinam tanto na vogal quanto na consoante. Por exemplo, as palavras perfeito efeito defeito prefeito o final é tudo igual tantos os vocálicos quanto os consonantais são idênticos, né? Feito, feito, feito, feito, feito. Sumir não é rumor, sentem falta do meu humor Eu sinto falta da minha irmã que não teve alta de um tumor Desde um dia minha até venha Ou acabe minha lenha, ou nem chegue minha senha Garanta que você não vai perder nenhum episódio do Consultor de Rima. Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook. Tira o Consultor de Moda não, Consultor de Rima.